Meu nome é Sandra, eu sou estudante de gestão ambiental aqui no Brasil, no estado do Ceará. Eu estou aqui participando dessa cúpula dos povos para discutir a questão social e ambiental, porque o nosso país também está reparando com essa situação ambiental. Tem muitas infraestruturas que é explorada assim ilegalmente, sem a é, sem, é, justificação do povo, sem intervenção do povo, porque lá assim, a gente diz que lá tem, é, é um país democrático, mas assim, ó, entre aspas, não tem, assim, não tem essa democracia total. A gente passa por muita discriminação aqui no Brasil, dependendo dessa questão social e dessa questão racial. Mas para nós isso não é importante. É importante para nós aqui é lutar para conseguir nossos direitos como cidadão, como, como, como humano. Né? E outra coisa, a gente queria também propor aqui né, nessa cúpula dos povos a nossa situação, que é a nossa situação do nosso país, porque atualmente... É, o nosso país está passando por uma situação política que é um golpe de golpe de Estado militar e a gente tá que imagina a gente quer ter essa, essa oportunidade que a é, comunidade internacional se intervir nessa questão política do nosso país que a gente está passando porque a gente já já está querendo por baixo por é, dar um baixo assinado contra, contra essa situação política que está assolando cada vez mais o nosso país, que está nos prejudicando e até mesmo está prejudicando a, a futura geração, e está prejudicando a nossa, a nossa economia. Nós, como jovens, temos a, no, a intenção, temos o objetivo de chegar, então, de mudar a, a, a, essa cara do nosso país. Que todo mundo fala, fala, fala assim de que no nosso país cada vez houve essa questão política, esse grupo de Estado. A gente já está, fato, a gente já quer pôr um baixo a essa situação, está tá entendendo? É por isso que a gente veio aqui é, propor essa questão, para que as comunidades internacionais nos ajudem a encontrar a, a, a resolução, a solução dessa questão política e questão também socioambiental. Só isso eu vou passar a palavra para meus carregos obrigada por essa oportunidade que sabemos que é difícil nós povos guineenses para colocar é, as nossas questões as nossas dificuldades no, no, que está passando no nosso país e participamos agora do debate ali que decorreu mas eles não nos é, como, passaram palavra ficamos assim um pouco assim constrangido porque não conseguimos é, como exprimir o que o que estamos sentindo que a gente não tem aquela autonomia de de, de, de, de experimento. Né? Que essa é a oportunidade que que, que a gente tem para explicar o que está passando. E nas no, no, questões colocadas aqui no, no, no debate, eu acho que a nossa situação é muito mais pior o nosso país. Porque a maioria dos países estão discutindo a questão de, de, de problemas ambientais. Mas o nosso ainda está por trás, está muito cru. Temos ainda problema de democracia, sem a democracia nem podemos dar passo no, no, nas questões ambientais. A gente tem vários, muitos recursos para tratar que não pode ser tratado por, por questão da, de falta de democracia.